Fala meus aliados, tá todo mundo comentando sobre a queda da criptomoeda luna se vale a pena comprar, se não vale, por que, que caiu eu já trouxe aqui no canal um assunto relevante para a gente ver se compensa ou não comprar uma criptomoeda principalmente as famosas vamos analisar todo o cenário para a gente não fazer uma aposta com uma grande chance de perder dinheiro mas primeiro se você já é inscrito no canal não deixa de clicar no botãozinho de gostei. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve agora. Ativa o sininho para não perder todos os vídeos que vão ser lançados. E toda semana eu trago conteúdo sobre investimento, ações, criptomoedas. Você não pode ficar de fora, sempre vai ter algum conteúdo relevante que pode mudar a sua vida, o seu entendimento das coisas. Então bora para o vídeo? Então estou aqui no site do CoinMarketCap Para você que não tem noção, a Luna Era top 10 criptomoeda mais valiosa que tinha aqui no ranking Há duas semanas atrás eu lancei um vídeo Vou colocar aqui em cima Ensinando você a fazer cálculo Sobre o quanto que uma moeda ainda pode crescer O quanto que você teria de retorno Dependendo do investimento seu Eu usei como exemplo a Doge ou o Shiba Inu então a gente vai aplicar aquela técnica aqui em cima da criptomoeda Luna. Mas vamos entender o que aconteceu com a Luna. Vamos ver o todo. Então tô estou aqui com o gráfico da Luna. E olha só, no dia que eu lancei aquele outro vídeo, a Luna estava custando 410 reais cada token. Três dias depois ela entrou numa tendência de queda absurda. Em sete dias ela passou de 390 para 3 centavos. E hoje ela tá longe de custar um centavo. Se você der uma pesquisada assim por cima, na internet você vai achar informação dizendo que a Luna caiu por causa de FUD, que é um movimento negativo ali, que influencia as pessoas a desistir do projeto. Só que o mais plausível foi que houve uma falha no protocolo de uma outra criptomoeda, a UST. Essa outra criptomoeda do mesmo ecossistema ali da Terra do Projeto Terra, tinha o objetivo de ser pareada com o um dólar, uma USD é o mesmo que um dólar, só que ela funciona em parceria com a criptomoeda Luna, então através de compras e vendas da UST, o protocolo, né, o código, a linguagem de programação onde foi criada essa criptomoeda, identificava a necessidade de comprar, de gerar criptomoedas, ou de queimar criptomoedas, só que um grande movimento em cima dessa criptomoeda desestruturou toda a rede Luna e também a UST. Você pode ver ela perdeu a paridade com o dólar. Agora ela custa 50 centavos de reais. Ela deveria estar custando agora na casa dos cinco reais, mas devido a essa falha ela não conseguiu se manter ali lado a lado com o dólar. Então começou uma grande movimentação de vendas dessa criptomoeda. O ecossistema Terra que tinha uma reserva de Bitcoin vendeu os seus Bitcoin então colocou um monte de Bitcoin no mercado isso também fez o preço do Bitcoin cair para tentar segurar o preço da UST Então você vê aqui que ele teve uma alta né só que depois ele caiu novamente ele não aguentou se manter aí nesse tempo aí eu acredito que entrou o tal do food né o pessoal viu que esse projeto da forma que ele foi feito aqui não funciona não tem segurança e tanto que ele caiu, mas isso não é uma coisa para a gente pensar, ah se todo mundo sabia que era assim, por que que foi lá né, só que não, a gente não sabia que ia acontecer isso, a gente vai num projeto acreditando que está tudo funcionando bem, mas essas coisas acontecem, mas bem, lembra que eu disse que o protocolo identifica se tem a necessidade de gerar criptomoedas ou de queimar criptomoedas, com esse movimento foi gerado criptomoedas, foi gerado Luna, então o movimento de vendas combinado com a geração de nova criptomoeda causou uma super inflação aqui no Luna, então ele caiu por causa da desvalorização tanto da venda, que ninguém queria mais, então mais moedas circulando e lá no ST fez com que fossem criadas novas criptomoedas aqui no Luna então teve injeção de criptomoedas de ambas partes, tanto dos portadores de Luna Quanto das pessoas que vendiam o ST. olha só. Aqui eu tenho um trecho do meu vídeo anterior. Onde pegou aqui o Terra Luna. O fornecimento circulante dele na época. Era de 345 milhões de criptomoedas. Hoje a gente vê que o fornecimento circulante. É de 6 trilhões. Ele passou de milhões. bilhões Para trilhões. Foi muita injeção de criptomoeda. Tu fez o preço dela despencar. Por isso que hoje ela está valendo... Menos de um centavo. E aí também esse movimento de vendas, né? Fez o preço aqui dela no market cap diminuir. Antes o market cap dela era de 136 bilhões. E hoje é de apenas 5 bilhões. Ok, entendido. Mas e se eu comprar hoje? Eu tenho futuro com ela? Vamos ver. Tem aqui a tabela para auxiliar a gente. A gente tem o market cap da Luna. Fornecimento. Quanto ela vale. Se você investir hoje 100 reais... Você vai conseguir comprar 120 mil lunas. Se eu quiser que esse 100 reais se transforme em 10 mil reais, o Luna tem que voltar a custar pelo menos 8 centavos. Ele tem que andar duas casinhas decimais e a sua capitalização de mercado vai de 5 bilhões para 575 bilhões. O problema é quando ele tava na alta, ele não valia isso. Se ele voltar a custar ali próximo ao que ele custava antes. Isso aqui é o que vai se tornar os seus 100 reais. 2, 300, 2, 500. É possível que isso aconteça? É possível. É provável? Não, não é provável. Não é provável porque a Luna mostrou que ela tem falhas. E quem quer apostar o seu dinheiro no negócio que dá falha? Então quem vim agora buscar o Luna vai vir com esse pensamento. Eu vou colocar pouco. Eu não vou colocar uma fortuna ali, entendeu? Vou colocar um dinheiro que não vai me fazer falta. Vou colocar uns 150 50, 1.000... 10 mil, dependendo da pessoa Porque o problema é que a Luna vai ter que partir Aqui ó, a, a posição aqui 212, lá a Posição 6 Porque você viu que todo o mercado de criptomoedas Caiu, o Bitcoin No vídeo anterior tava custando ali O market cap 3 trilhões Hoje tá valendo 2 A oitava posição que antes era ocupada pela Luna Agora tá pela Cardano 87 bilhões Então ele teria que fazer um movimento para superar mais de 200 criptomoedas fortes que vem se mantendo sem falha, esse nível pelo menos, chegar aqui a ser novamente a top 6 aqui. É muito improvável, é possível, mas é improvável. As chances estão contra ela. Mas é claro que o criador do ecossistema Terra, né, da criptomoeda Luna, não vai ficar parado, né? Ele já tá trabalhando em maneiras de reverter esse cenário e fazer novamente sua criptomoeda e aqueles que apostaram ela, né? Consegui se recuperar. Agora que você já tem uma visão mais ampla do cenário e das possibilidades, agora sim você vai fazer o seu investimento com maior precisão sobre as possibilidades do lado ruim e do lado bom. A criptomoeda Luna foi uma moeda forte, né? Bem estruturada, bem valorizada, logo os seus desenvolvedores têm ali uma certa credibilidade né, pelo que ela se tornou. E eles vão trabalhar para fazer ela voltar aos seus tempos de glória. Certo, pessoal? Então agora você já sabe pensar melhor aí sobre o que fazer a respeito de investir ou não criptomoeda Luna. Se ficou alguma dúvida, sua dúvida pode ser do coleguinha. Então deixa aí nos comentários do vídeo. Deu para entender tudo certinho. Você não vai perder dinheiro agora. Clica no botão de gostei. E não esquece de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima.